Não permita que velhas ideias que não deram certo continuem ocupando espaço em sua vida. Desenvolva novas ideias. Elas vão substituir as velhas. Faça por merecer. Na vida financeira, existem muitas velhas ideias, conceitos ultrapassados que apenas diminuem e não multiplicam o seu dinheiro. Desenvolva a sua educação financeira. Essa é uma boa ideia.